correr de manhã à noite ou à tarde é uma atividade que você está fazendo se vai influenciar menos ou mais no emagrecimento de certa forma não o que pode acontecer quando você coloca uma atividade pela manhã você coloca uma atividade pela noite ou uma atividade pela tarde é a maneira como você leva isso no seu dia a dia é você ter a constância nesse treinamento né porque qual é a chance de você correr pela manhã de você matar esse treino. Eu não funciono pela manhã. Se você bota pra você treinar pela manhã, a chance de você matar esse treino pela manhã é grande. Agora, se você pensa que tem um dia inteiro de trabalho, de estresse, vai correr à noite, qual a chance de você chegar à noite e matar esse treino à noite? Entende? O interessante é que você coloque a corrida para que ela seja realizada, o seu treinamento para que ele seja realizado onde você tem uma perspectiva de que você vai realizar o treino se é de manhã, tarde ou noite, se isso vai influenciar no emagrecimento, no seu ritmo metabólico não, pensa nisso não, pensa que você tem que realizar o seu treinamento seguir ele de forma constante, tá? para você ter justamente o resultado que você aguarda então muito mais importante do que em que horário você vai correr é a estratégia de treinamento